O melhor cartão de crédito para gerar renda extra, sem dúvidas, é o que está no seu bolso. É, eu costumo falar isso, porque é, a gente se depara muito, principalmente nossos alunos, quando eles chegam né, no nosso programa de acompanhamento, eles, é, se, a primeira pergunta que eles fazem é isso. Ah, me indica o melhor cartão para gerar renda extra. Quando a gente vai olhar, esse aluno ele tem um bom limite, ele tem um limite bom no cartão de crédito, ele tem mais de um cartão de crédito e está em busca de cartões que... É, popularmente são são listados aí como os cartões que são melhores para gerar renda extra. Então a gente sempre falo, olha o melhor cartão para você começar é o cartão que você tem. Você não precisa abrir mão desse cartão. Você não precisa ir buscar um outro cartão de crédito. Comece com o que você tem. Esse é o melhor cartão de crédito para gerar renda extra. Aí se você parava para pensar e falar assim, ah, eles então é quer dizer que é, eu não preciso ter acesso aos cartões que pontuam mais, cartão que dá mais benefício. Não é isso. O grande detalhe é esse, esse, essa busca pelo melhor cartão, o cartão ideal, ela não pode te parar, não pode te impedir que você comece a gerar essa renda extra. É, a gente depara muito com esse kit de pessoas paralisadas, que não conseguem dar um passo além na geração de renda isso porque estão até hoje à procura de melhores cartões. E o grande detalhe é, Quanto mais você começa a usar o cartão de crédito, quanto mais você começa a aplicar essas estratégias, o seu banco ele vai começar a te olhar de outra forma e vai te possibilitar automaticamente que você tenha acesso aos melhores cartões de crédito. E um ponto muito importante é que não existe um cartão de crédito que é bom para todo mundo. Nós fazemos essa análise dos nossos alunos individualmente, porque nós entendemos que o cartão de crédito que é bom para mim pode não ser bom para você. É, não pode não ser bom para quem está aí nos assistindo, quem está acompanhando a gente. Então, eu é tomar muito cuidado com isso, porque é, de repente a minha média de gastos, ela me possibilita que eu tenha um cartão de crédito, que eu vou conseguir uma isenção da anuidade daquele cartão. Pode ser que o seu caso não, você não vai conseguir a isenção da anuidade desse cartão de crédito, e a anuidade desse cartão, ela pode inviabilizar, é, ela pode te complicar, colocar uma situação desconfortável a ponto de é você ter um custo maior do que o benefício desse cartão. Então, tomem muito cuidado com isso para que você não fique aí é, nessa ânsia de ouvir alguém falar que o cartão BRB é o melhor cartão, o cartão Visa Infinity do Banco do Brasil é o top, o El Nanquim é isso, isso, aquilo, o Mastercard Black é o melhor. Comece com o que você tem. E para começar, você precisa ter limite no cartão de crédito. Pode ser um cartão Nubank, pode ser um cartão PicPay extra, dependente de qual cartão você tem. Comece com esse cartão e depois você vai buscar novos cartões à medida que isso fizer sentido para você, disso for é, tiver adequado ao seu perfil. Tome muito cuidado com isso e comece a gerar renda isso com o que você tem hoje. Depois a gente vê, depois a gente é, busca outros cartões, a gente vai em busca aí de cartões que possam aumentar essa geração de renda isso. Mas para começar, comece de fato com o que você tem.